Olá pessoal, você gostaria de aprender a programar para computadores? Tem interesse em desenvolver aplicativos para celular, para pc? Acompanhe meu canal aqui no youtube para que você possa uh, assimilar dicas e acompanhar as séries que eu vou lançar aqui no canal sobre programação. Quem sabe você não vire um programador ou então aprenda um pouco mais sobre essa tecnologia que chamamos de software. Seja bem-vindo e espero você aqui no canal do professor Douglas Frari. Grande abraço!